Eles falam, por nas minhas coxas, eles acham que eu não sei Mano, espera saber Onde que é que a gente não me vê? Manta posição, onde que Eu vou falar